Aí o cara saiu de helicóptero procurando, quando ele viu a árvore, que tem uma árvore que é da festa do Bilbo, ele falou assim, não, esse é o local, esquece os outros 12, vai ser esse. Assim, para o pessoal entender mais ou menos essa locação, é, quando gravou o Senhor dos Anéis, eles é, alugaram lá, o Peter Jackson alugou, achou esse local. Eu li uma curiosidade que eles tinham achado 12 locais e, e aí o Peter Jackson não sei, deu a louca lá. Ele falou para o Hunter dele, né? O, o cara que ficava caçando os locais lá, falou assim: ah, procura mais uma vez é, o condado. A gente já tem 12 lo, locais que podem, que a gente pode escolher para ser o condado, mas procura mais uma vez. Aí o cara saiu de helicóptero procurando, quando ele viu a árvore, que tem uma árvore que é da festa do Bilbo, ele falou assim, não, esse é o local, esquece os outros 12, vai ser esse. E eles alugaram lá a beleza, gravaram a trilogia do Senhor dos Anéis, e acabou, voltou a ser, acho que é uma criação de ovelhas lá, que tem lá e tal, voltou a é, ser. Fazendo perante. É, fazendo operante. Isso, aí quando eles voltaram, anos depois, sei lá, acho que foi 10 anos depois, Nove anos depois, para gravar o Hobbit, aí eu acho que o fazendeiro, o pessoal lá da região, começou a contar, comentar que muita gente procurava aquele local para ir, para ver, para visitar e tal. Aí eu acho que aí o Peter Jackson pegou e falou: ah, vamos deixar então um local fi, é, fixo, né? Para a galera ver, então vamos já fazer uma decoração de uma forma que vai ficar permanente, né? Algo que não vai se desgastar com o tempo, né? E aí, quando eles foram fazer o cenário de novo, montar para a gravação dos filmes O Hobbit, eles já montaram de uma forma que ia ficar para visita. Mais permanente, é. É, tanto que... Porque a intenção do Peter Jackson era... Porque ele, ele é neozel, neozelandês, né? Então, acho que a uhum. intenção dele era trazer mais ainda turismo para o seu país, né? Isso que, que é bacana. Então, vamos às fotos aqui que eu tô louco para mostrar aqui. Aqui é o ônibus que a Rafa falou. Né? Aí tem uma telinha ali em cima. Aí é o Peter Jackson que vai falando. É, vai narrando, é. Bacana. Eu vou passando aqui, você vai comentando, tá? O que quiser, o tá. é um mapa do, do set? O um mapa, exatamente. Então eles entregam isso daí pra gente uhum. lá na, na recepção antes de entrar no ônibus. Tá bom. Entendi. Aí aqui você já consegue ver é, o, tudo que tem ali em Hobbiton, né? No, no uhum. condado. Tá. Então, vamos lá. Tem escala também ali, é bem legal. Qual? O que, que você falou? Tem a, a escala de, de tamanho. Ah, parece. bacana, bacana. Do lado é. direito ali. Aí tem essa vista aqui, é quando você está chegando aqui? É, isso, antes de chegar, a vista do ônibus. Olha que legal, parece... É... <risos> Eu ia brincar, parece o um negócio do Teletubbies, né? O cenário do Teletubbies. <risos> e ainda estava um pouco nubladinho ali, né? É. Muito legal, tem muitas ovelhas, a criação de ovelha mesmo, esses pontos branquinhos, galera, vou até abrir mais um pouco para o pessoal ver, é, são as ovelhas. Aqui. É... Tem bastante foto, eu separei bastante, aí a placa de boas-vindas, né? Uh -huh. Legal, aí já começa, já começa, já começa a, emoção. a emoção, ai meu Deus. <risos> Você falou que tem várias é, escalas, né? Tem escalas do é. tamanho humano normal e escalas do tamanho de um hobbit, né? Seria mais ou menos é. isso. É, e também por causa da filmagem deles. Então, às vezes, tinha alguma coisa entre, né? O hobbit humano, por causa do take que eles iam usar para aquela casa. É, ou dos personagens que eles iam colocar ali. Então, são de vários tamanhos. Sim. mais uma Mas vez... Mas eles só cuidam em... também da horta ali, tá vendo? É tudo bem real, não é nada... É tudo real. E enquanto a gente estava lá, inclusive, tinha jardineiros cuidando. Sim. É como se estivesse funcionando mesmo. Sim. Mais uma vez lembrando, galera, essas fotos foi a própria Rafa que tirou. Ela vai aparecer em algumas fotos, eu selecionei umas que ela aparece, né? <risos> para não falarem que a gente pegou da internet, nem nada disso. <risos> e se vocês, uhum. vocês quiserem, é, maximiza aí a tela do, no, no seu celular no computador ou na TV, se vocês estão assistindo na TV, é melhor ainda, vou ficar bem grande, porque está em alta resolução essas fotos aí. Vamos lá. Dá até para colher fruta aí, meu? É. Quase, né? Porque essa árvore já tá morrendo quase. É, é. Mais bacana. Vamos ver mais. olha aí, Acho Vai que é uma aí, criança ó. ali. É, meu. É, aqui é, é uma criança, é. Olha é, aí. Outra coisa legal de falar é que é bem, assim, é, family friendly, né? Então, é super amigável para quem quiser levar filhos, qualquer idade. É, é uma trilha que você faz, mas não é uma trilha, trilha, cassativa, é tudo, sabe? Uh, é um terreno um pouco acidentado, mas dá para levar. E é um, é um passo tranquilo, sabe? Não é aquela correria. Uh, é uma coisa bem fácil para as famílias irem, então, Sim. quem tá Bacana. pensando nesse ponto também. Sim, oh, o Sérgio perguntou aí, Rafa, você acha que compensa ir até a Nova Zelândia só para visitar a Vila dos Hobbits? O que, que você acha? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena, mas... É o quê? <risos> é, se a alma não é pequena, ah, é aquele entendi. poema, né? Entendi. É... Mas vale a pena, depende do tamanho da sua vontade. Então, se você fala, cara, meu sonho é visitar, vale, né? Porém, se você fala, putz, é legal, tal, mas não é uhum. meu sonho da vida. Não precisa ir lá só para isso. Tem, primeiro de tudo, as outras locações, né? Que você pode ir. E tem também é, outros lugares não relacionados com o Senhor dos Anéis. Tem muita coisa que dá para fazer lá. Uhum. Né? Então, turismo de aventura, turismo cultural, na, dos maiores, povo nativo. Ah, turismo gastronômico tem turismo, outros filmes né tem outros filmes que foram gravados outros lá filmes é então então assim dá né vale a pena se você se for a viagem da sua vida para isso e se não for também tem muitas outras coisas que dá para fazer hobbiton é dá vale. dá para visitar assim qual que é o mínimo assim o máximo de hobbiton para responder mais ou menos a pergunta dele para a gente saber mais ou menos quanto de viagem quanto tempo de viagem Daria para fazer. Ah, não, um dia, na verdade, ela um passa. É, você. Porque não é uma cidade onde geralmente as pessoas ficam, então você precisa de meio-dia, no mínimo, né? Tá. para você então, então, um chegar dia. até lá, Entendi. visitar e voltar para onde você estava ou continuar hum. a viagem. Agora vão passando. Tem até os doces aí, ó. Pois é. E <risos> esse estava ali do lado, dá para tirar umas fotos legais também. Vão passando aí. Aqui é cortar lenha, né, pra cortar lenha, tipo, como se tivesse, fosse uma cidade que habitam os hobbits ali mesmo, né? Sim, sim, tem sim. E com... aí você vai ver gente lá, tipo, segurando, fingindo que tá cortando, é bem legal. Deixa eu continuar aqui, tem bastante foto. Tem até roupa estendida tem aí, roupa. ó. Tem roupa, é verdade. <risos> que bacana. Um mais. Olha que legal. É, seu amigo eu tentei pegar a... Aqui? A lamparina e o condado no fundo, assim. É, muito bom, hein? Ficou legal essa foto. É. Aqui o pessoal tirando foto lá, na... <risos> aqui, aqui já é end, né? Aqui já é bag né? Uh -huh. Aqui já é bolsão. Aqui é famoso. Aí, ó. Eu, inclusive, essa foto, eu, eu postei essa foto lá no Instagram, ficou muito boa mesmo, assim. Uhum. Tem mais. Ah, tem a plaquinha aí, né? Sim. Também, para alguns lugares, a colina. Mas... É. Eu peguei essa janelinha para mostrar os detalhes, né? Que até nas casinhas tem, tem os detalhes de coisas eles lá dentro. Eles são muito preocupados com detalhes, então, assim, eu, é perfeito. Mas não não tem o que falar, é perfeito. E o cuidado que eles têm, você vê as pessoas cuidando, sabe, todos os dias em uhum. e cuidando pra ficar, assim, uma experiência incrível mesmo. Bacana, vamos passar Ó, o Dragão Verde, a plaquinha pra ir pro Dragão Verde. É. Esse, esse mural aqui deve ser mural tipo de avisos, alguma coisa assim, né? Do Dragão Verde, é. não sei. Bacana. Aqui é o cardápio, né? O que, que tem aqui. Uhum. O menu. Ó, tem, eu já, já vi ali que tem... Uma carne ali com... com. É torta de carne com alguma ah, coisa? Hoje, pai, é, é, eu é uma cerveja. Então, torta ah. de cerveja. Carne na uma cerveja, né? Vamos dizer. As ah. pais são muito famosas lá, as, as tortas típicas, né? Uh -huh. Não, bacana, bacana. Vamos ver mais. Isso é no Dragão Verde. Aí lá é interessante falar que dá para comer. O Dragão Verde existe Sim. nos filmes, existe nos livros. Né, no condado, é, e aí dá, é, é um restaurante lá em uhum. Hobbiton, né? É. E aí tem os tipos de tour, então, por exemplo, nesse eu fiz o tour com refeição, mas quem não quiser não precisa. Então ah. você tem o direito a um drink incluso, ah. né? Cerveja... Um bom, um bom hobbit Foi? tem que fazer com refeição, né? Sim, <risos> tem que fazer. É. Então, tem um drink que está incluso né, no, no ticket, e, e você toma o seu drink, e se tiver que ir embora, vai embora, senão você espera um pouquinho, enquanto eles estão organizando o almoço ou o jantar, dependendo da hora que você vai, uhum. é, e depois tem a refeição ali, não sei se você, vai, se você selecionou essas fotos, mas é um lugar logo ali do lado, umas tendas assim, e buffet, bem gostoso. A gente já volta para o Dragão Verde para passar um pouco a fome, senão... É. Olha essa ponte aí, muito legal, porque é a ponte que... Acho que essa ponte é a que o Gandalf cruza com a carroça quando ele chega no condado, se não me é. engano. É. Que é em cima do água, que é o, o, o rio que tem lá cruzando o condado. É, e o pessoal tira foto como se não houvesse amanhã, todo é todo mundo. É, não, curiosidade, é essa, pessoas... pessoa, essa pessoa aí atrás é sua amiga, só curiosidade, não. Ela, é Robert mesmo, apareceu lá. Não conheço. Porque ela até fez pose, né, uma... é. Então é legal porque, assim, vamos dizer, você tem a casa aqui, né? Então vai um, tira foto, passa. Vai outro, tira foto, passa. Não fica aquela galera, assim, aqui eu não quis esperar os outros mesmo. Sim, então sim. eu tirei com os outros no fundo. Mas dá para esperar, o pessoal respeita, os guias respeitam, é bem sim. legal. Aí, mais algumas fotos bem legais. Rafa, olha aí. Ó. A fanzoca. Bacana, mas essa daí já é menor, na roupa né? que eu falei, é legal ser com uma roupa que dê contraste, porque fica legal na foto. <risos> Bacana. Muito legal. Olha o banquinho. Esse banquinho é de hobbit mesmo, bem pequeno, né? É, é. E eu com os meus 1,76, parece é. <risos> que é menor ainda. <risos> Bacana. Aí, ó, também, essa daí já tipo, e fica isso daí é fixo lá, né? Essas uhum, as é. partes do, do cenário, é. olha, olha a árvore que eu falei aí que foi a, a que definiu o Peter Jackson escolher esse local para ser o condado, né? Essa árvore oh. gigante aí que é a árvore da festa do, do Bilbo. E uhum. aí, dá para entrar também, né? Essa foto é a mais legal. <risos> criança feliz, né? dá pra ver é, cara super feliz <risos> muito legal, a paisagem fica muito bacana né é mais uma vez, back end ah, você aí você esteve Ei. lá em Bolsão, tá vendo? clássica, é. é mas daí já é menor, né? já é uma escala é. menor para Hobbit mesmo uhum. e esse lago é de verdade Sim. Aí é o símbolo do dragão verde. É. Olha que legal, meu. Um, um lugar bem aconchegante, né? Bem... Sim, é, tinha uma lareira. Tinha até um gato lá. É. Não sei se eu tirei foto do gato, não sei se mandei para você. Mas tinha um gato que estava lá e o pessoal ficava um tempo curtindo, é. bem sem correria, sabe? Sim. É sim. muito gostoso. Vamos, vamos passar aqui bastante, que a gente tá mostrando muita foto, né? Uhum. Aí tem o acho que é o moinho, isso daí, o antigo moinho. Aqui dentro, olha lá, a gente dá pra ver as poltronas já mais aconchegantes, a lareira aí. É, ó. a lareirinha. É. E é grande, viu? Tem mais de uma, tem umas, nossa, umas 5, 6 salas lá. Aí, ó, quem tá com fome? Pronto. Vamos ver. Esse é o buffet. Aí, ó, que top. Ah, eu ia comer que nem um hobbit. É. <risos> Nossa, tem bastante coisa que dá pra interagir, né? Que dá para. Tem, sim. Muito bom. Olha você lá na varanda, lá. Nossa, é mesmo. <risos> <risos> Com esse casaco vermelho não dá pra esconder, né? É.